Guardiãs do tempo, estafetas do património e do conhecimento que transmitem-nos de geração em geração. Esperem alguma coisa das vossas bibliotecas públicas. Conceitas, os príncipes e as falas. Que permitisse criar novos mundos, tornar mágicos os objetos vulgares da vida diária. Como é que o é medo pode surgir mediante hum, a, a nossa própria realidade? Na bancada. Uma qualquer fonte de hidratos, cozinhada, sem coração, ração de comer só com um garfo largada num prato, por terminar. E se calhar é melhor assim que somos novos.